está se separando da sua chama gêmea ou se calhar você está dentro do processo de separação ou então você está sentindo que a separação está se aproximando então este vídeo é para você quer você seja chama gêmea ou não está gelando aqui gente está perto de 0 graus a gente teve um inverno que chegou até menos 11 e está finalmente um, a ficar tempo de vir cá fora a fazer vídeos. né? Hoje vamos falar sobre o que eu falei, né? a separação da sua chama gêmea o processo da separação e o que fazer, identificar se é uh, relação saudável ou não. E né? eu quero fazer um aviso legal que é, uh, eu estou bem, eu e a ia pet, não se preocupe, sim, não é perfeito, mas eu estou bem, o vídeo não é para mim, é para você. Agora, eu aprendo quando faço um vídeo para vocês, ok? Porque às vezes eu quando faço um vídeo dramático e o título parece que estou a relacionar para mim, estou a falar para mim, mas não. Estou direcionando para você o que você deve fazer para que a sua relação dê certo, ok? Gente, vamos lá. A separação é trágico, mas por vezes é muito bom, ao contrário do que você pensa. A gente tem que entender que quando a gente se separa, nós temos que ver que, e analisar com os nossos sentimentos, não com a nossa cabeça, o que é que está a passar. Será que é benefício para você? Ou será que é o contrário, será que não deve de acontecer? Nós vamos entender neste vídeo se a separação é saudável ou não e o que fazer se for o contrário. Por vezes a pessoa recebeu, a pessoa que é você ou sua chama gêmea, recebeu avisos energéticos de que a pessoa não foi para você ou foi. Okay? A gente recebe avisos energéticos, coisas de outro mundo, sinais okay? de que a pessoa é para nós ou não é para nós. Por vezes existe o conceito de que ok estou a obter sinais de que... Existe compatibilidade entre mim e esta pessoa. Mas às vezes os sinais estão só a dizer, olha, eu quero falar com você sobre esta pessoa com quem você quer estar. Logo, os sinais têm que usar informação da pessoa que você gosta para que possa transmitir para você, já chega de estar com esta pessoa. Ou termina o relacionamento. Às vezes é assim. Só que às vezes a gente está sempre levando as informações que a gente recebe do espiritual, de que é sempre positivo. Mas não é. Às vezes não é positivo, gente. Temos que estar mais alertas, não ser tão ingênuo e tomar ação, ok? Por vezes os sinais estão dizendo, olha, já chega. Esta pessoa com quem você está, está atormentando a sua vida. Ou então pode ser o contrário. Pode estar a dizer, hello já chega de estar sempre em stress com esta pessoa ou estar com, com distância. Vai com esta pessoa, fique com ela. E tudo vai dar certo. A separação com a chama gêmea é possível, mas não é normal, gente. Se for mesmo chama gêmea, olha o que é que é. Olha o que é que se passa aqui. O encontro entre vocês é raro. Só existe uma chama gêmea neste mundo. Se você tiver a sua chama gêmea aqui na Terra. O encontro é raro. Então, se é raro, é porque você não está aguentando o processo. E se não for chama gêmea normal, você tem que sair dessa relação e ir para outro. Quero falar para vocês sobre o e-book que eu e a Petia escrevemos, editámos e publicámos no canal inglês, mas não está traduzido em português porque eu estou à espera de que toda a gente saiba da existência desse e-book na comunidade portuguesa e para você obter uma cópia dela tem que se inscrever em baixo, dar o seu e-mail na descrição em baixo no primeiro link. E quando tiver pessoas suficientes, eu vou fazer uma tradução em português e os primeiros a receber essa cópia vai ser os que deram o e-mail. Os que não deram vão ter que esperar, ok? Se você estiver comigo até o final do vídeo, eu vou dar umas novidades para vocês. Um, vai ser muito, muito bom ouvir isso e muito mal. Portanto, esteja comigo. Se você relacionou com essa pessoa, então acabou. O que quer dizer isso? Se você teve uma relação com a sua chama, a sua suposta chama gêmea, logo acabou. Porquê? Você não vai conseguir mais se separar. Vai ser muito difícil e se acontecer é por causa de algo que você não consegue explicar. Mas por vezes essa explicação quer que você fique com a sua chama gêmea. Porque estar com a nossa chama gêmea multiplica as energias ao nosso redor, hum, Milhares de vezes, gente, é uma poderosa sensação de existência aqui na Terra. Você não está sozinho, ou sozinha, você não está sozinho e sozinha, já chega, já chega, nós estamos aqui a chorar, estamos aqui com tristeza, não sabemos o que fazemos, parecemos uma galinha sem cabeça, sabe, uma galinha sem cabeça, ela vai sobreviver durante muito tempo, porque a galinha... Tem o cérebro daqui até o pescoço, logo sem cabeça. Ainda funciona o cérebro, por isso é que anda ali a correr sem cabeça. Então, a gente diz isso em português e em inglês. Um, se calhar não é tão popular em português, de Portugal, mas em inglês é popular. Running like a chicken without head. Que é uma galinha sem cabeça a, a correr. Logo, você não está sozinho ou sozinha. Você tem mestres com você. Não digo anjos, anjos daqui para fora, e eu talvez farei um, um vídeo sobre os anjos, o que é que eu concordo e não concordo com eles, mas os seus mestres são eu superior, Kundalini e criança interior. Não tem que fazer tudo você mesma, não tem que fazer tudo você mesma, tem que dar espaço para o espiritual trabalhar por si. nós Vivemos num mundo em que somos obrigados a ter responsabilidade, responsabilidade pelas nossas vidas, porém, nem tudo é preciso a nossa atenção ou a nossa mão de obra, ou seja, fazermos tudo, controlarmos tudo, isso aí é o, é o ego, o ego gosta de controlar tudo, ok? Logo, é importante você dar espaço aos mestres para cuidar de tudo. Por exemplo, só cabe a você tomar decisões, ok? E eu quero estar aqui, amanhã quero estar ali. Ponto final. Não interessa para nada o resto. O resto deixa, deixa os mestres atuar. Deixa os mestres trabalhar por si. A sua chama, já é a minha única pessoa que entende você. Logo, às vezes, nos dá aquele sentimento de... Pá, eu não vou separar da minha chama porque não há mais ninguém que me entende. A não ser a minha chama. Ao contrário de uma relação normal... A relação normal com uma pessoa co comum não vai entender você, não importa o quê. Não vai entender você, esquece. Agora, se entender, vai entender superficialmente, mas nunca profundamente. Tenho novidades para você. Então, as boas notícias é que eu vou estar com vocês aqui no canal português, não há problema. As más notícias é eu não posso estar nos grupos da comunidade de Facebook, Telegram, e por aí fora, o WhatsApp e tudo, esquece. Eu criei esses espaços para vocês, criei as plataformas de comunidade, de grupo para vocês, mas não para a minha presença. A minha presença não vai estar lá. Eu não posso fazer isso. Mas os moderadores e administradores que eu deixei essa função, e eles têm a minha conexão, têm a minha vibração e eles sabem o que estão a fazer. Se você quiser ser moderador ou administrador, me contacte, mas... Os grupos é mais para você expressar suas ideias. Se calhar você não precisa de ser moderador ou administrador. É isso que eu queria falar. E pronto, gente, eu só queria deixar isso em mão porque eu, não, eu me sinto mal de não poder estar em todo lado e me parte o coração, ok? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou continuar com os canais, YouTube e o meu website, e talvez o Facebook, a página, e pronto, ponto de final. O resto deixo com vocês. E esses espaços é para vocês estarem lá e falar sobre o canal, sobre a sua relação e tal com a linha e o Superior. Eu não vejo com Nalini e o Superior em, em outros lugares. Logo, é bom ter isso no, no, nos grupos que eu criei. Ok? Prontos. É isso. Muito obrigado por tudo. Até já.